Olá, como você pode ver eu estou com o Adobe Media Encoder aberto e o que eu vou tentar fazer hoje é um guia de como usar o Adobe Media Encoder então vai ser um guia bem longo e provavelmente eu vou dividir em alguns capítulos mas para começar eu vou começar então mostrando como fazer a, a lista de exportes então de primeira coisa, a primeira coisa que eu posso ver aqui então é que eu posso ter mais de um arquivo E, e para cada um dos arquivos eu posso ter mais de uma saída Então isso é uma das grandes vantagens dele Eu posso criar uma fila com vários esportes em formatos diferentes Então eu posso ter vídeo com áudio, eu posso ter só vídeo, eu posso ter uma sequência de imagens Eu posso ter apenas áudio e tudo isso ele vai me fazer para o local que eu especificar como fazer isso então? Então vou deletar esse primeiro, esses arquivos que eu deixei como exemplo. Uma das opções que eu tenho é clicar no mais. Quando eu clico no mais, ele vai pedir para eu selecionar o arquivo que eu quero. Então eu posso pegar um arquivo, posso pegar mais de um arquivo. Eu também posso pegar um projeto de After Effects ou de Premiere. E ele vai pedir para eu selecionar o projeto que eu quero exportar. Então no exemplo eu vou pegar esse vídeo. Vou dar um Open. Isso é uma das opções. A outra opção que eu tenho é pegar o arquivo direto pela minha pasta e arrastar aqui para dentro. Ou, para quem já conhece o Adobe Media Encoder, para quem usa normalmente o Premiere e o After Effects, de dentro dele eu tenho a opção de exportar o arquivo direto para o Adobe Media Encoder. E, principalmente para quem hoje em dia usa o After Effects, alguns formatos só são exportados através do Media Encoder. Então, uma vez que eu seleciono o meu arquivo, usando o mais, ou trazendo aqui para dentro, ou arrastando, eu tenho a opção de duplicar o arquivo em si. Então, se eu clicar aqui dentro, eu tenho como duplicar a saída dele. Ou, com o botão direito, eu tenho como duplicar a mídia em si. Clicando em cima da mídia. Ou, se eu clicar na saída, aqui dentro, eu tenho como duplicar a saída. Repara que eu duplicando... Mesmo duplicando a mídia, não significa que eu dupliquei o arquivo. Eu apenas dupliquei a pasta ou o container com umas saídas específicas. Então isso também me ajuda de alguma forma a organizar. Se é o que eu, por exemplo, quiser fazer aqui dentro, todas as saídas com vídeo, aqui embaixo todas as saídas com áudio. Mas nada me impede de separar e botar aqui dentro, na mesma, no, mesmo, no mesmo grupo, formatos diferentes, seja só com áudio, seja só imagem, ou seja, só vídeo. Então, se eu quiser deletar por aqui, eu posso clicar no menos, ele me deleta o vídeo. Ou me deleta o grupo. Com o botão direito também, é importante saber que eu, quando eu estou clicando na mídia, eu tenho a opção aqui de um interpret footage, ou seja, as opções que eu tenho para quem conhece já o Premiere e o After Effects, como sempre, eu tenho como alterar algumas propriedades do vídeo antes mesmo dele ser encodado. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo que foi no meu caso aqui, foi gravado em 23, eu quiser transformar ele para 24 frames, eu posso vir aqui dentro e, e trocar isso automaticamente, o, o Adobe Media Encoder vai entender que esse meu vídeo é de 24 frames por segundo, ao invés de 23 97. Eu também posso alterar o formato, eu posso alterar os campos, e eu posso ignorar ou inverter o canal alfa dele, caso ele tenha canal alfa. Aqui, então, passando pelo canto direito, ele tem a opção de auto-encode, ele tem a opção de parar a minha, o kill, e tem a opção de iniciar o kill. Então, vou dar um exemplo aqui do que acontece na parte de baixo. Antes disso, vamos falar sobre o render. Então, eu tenho como mostrar o render, eu tenho como escolher o tipo de render, então, na minha caso, no meu caso, a minha placa tem a opção de CUDA, eu deixei o CUDA habilitado. Se você não tem ele, ele vai te dar a opção de GPU usando o OpenCL, ou apenas usando o software. Aqui embaixo, na aba que ele chama de Encoding, eu tenho um preview do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu pegar esses arquivos e der um play, ele começa a fazer o meu encoding. Então, repara que o primeiro já foi feito, o segundo ele está fazendo. Aqui dentro, ele me dá um preview do que está acontecendo nesse meu vídeo, então ele vai me dizer aqui o formato que ele está saindo, e o lugar que ele está indo. Se eu der um pause, ele pausa e continua. Eu posso continuar, depois do meu encoding. Se eu der um stop, ele vai perguntar se eu desejo cancelar ou não. Eu vou dizer que eu quero cancelar, dizendo que não quero que continue. Ele vai dar um erro. Repara que ele põe aqui uma marquinha, dizendo que ele deu um erro. E me diz, no stop, ele me diz o que aconteceu através de um log. Diz aqui então que foi interrompido pelo usuário e não foi uma falha... Mecânica do software. Se eu quiser continuar isso aqui mais tarde, eu tenho como criar um novo preset e trazer para cá para dentro, ou eu posso vir aqui dentro pedir para duplicar clicando com o botão direito ou clicando aqui dentro, ele vai recriar esse mesmo settings e eu posso refazer ele de novo na fila. Passando para o canto direito, no canto direito tem o que a gente chama de preset browser, ou seja, como escolher um preset para esse vídeo. Então, como eu falei antes, eu posso selecionar os presets clicando aqui na setinha. Então, por exemplo, eu posso pegar um codec desse, alterar ele para H.264 e dentro do H.264 eu tenho as opções dos presets. Então, eu posso escolher aqui os presets habilitados no caso do H.264. Se eu escolher um outro formato, por exemplo, QuickTime, eu vou ter menos opções, mas ele também vai me dar a lista dos, dos codecs, dos presets que eu posso usar usando o quick time, o formato QuickTime se eu quiser escolher aqui da lista eu só preciso abrir o formato que eu quero ou aqui no canto pesquisar o formato que eu quero selecionar e trazer se eu trouxer para baixo ele me soma o codec se eu trouxer para cima do codec repara que ele ficou azul ele vai substituir o preset pelo que eu estava antes então é simples assim então, voltando aqui para busca, por exemplo, se eu quiser procurar um formato que tem 25 frames por segundo, eu posso simplesmente digitar 25, mas ao digitar 25 ele vai procurar todo o texto que tem 25. Então ele vai procurar não só os, os nomes que tem a, a, a combinação 25, como os frame rates que tem 25. Então só tomar cuidado se eu quiser procurar o frames por segundo, que se eu botar junto FPS, ele não vai achar. Porque na hora de procurar o frame rate, ele tem um espaço aqui dentro. Então procurando o espaço, ele vai me listar todos os codecs, que mesmo não tendo o nome dele, os presets que não tenham o é um nome 25, mas que tenham o frame rate 25. E por aí vai. Então é só saber fazer a busca. Outro jeito de aplicar um codec, eu posso selecionar a minha mídia, escolho o codec que eu quero, e vim aqui no canto e clicar Apply. Então ele aplicou o meu preset na minha lista. Como criar, como deletar presets, como organizar os presets? Eu posso vir aqui dentro, no mais, e pedir para ele criar um novo preset para mim. Então eu posso dar um nome para ele, posso configurar o meu preset inteiro. Se eu tiver alguns tipo dos presets que eu já tenha criado e não precisar mais dele, eu posso deletar. Não é o meu caso. Se eu quiser organizar os meus presets em grupo, digamos por cliente, ou por formato, como você achar melhor, eu posso criar um grupo para preset eu tenho como alterar os meus presets, então, por exemplo, esse aqui foi um preset que eu criei para o meu YouTube, e esse aqui foi um preset que eu criei para um vídeo, para um filme que eu estava finalizando. Então, se eu abrir esse formato aqui dentro, eu reparo que eu tenho todas as opções, com todas as, as abas, e todas as configurações que eu criei. Se eu abrir o outro do YouTube, eu tenho a mesma coisa também, inclusive comentários. Então, todas as opções que eu criei ficam armazenadas no preset. Se eu precisar importar um preset de outra máquina, ou da minha cloud, ou do meu Dropbox, eu posso importar um preset. Se eu quiser exportar esse preset para poder salvar e depois usar, ser usado em outra máquina, eu clico na opção de exportar um preset. Os watch folders eu vou mostrar para o final do vídeo, mas nada mais é do que uma automatização. Então, por exemplo, se eu tenho um, um formato que eu uso muito, ou se eu tenho uma pasta que eu uso muito, e eu quero automaticamente, no momento que eu jogar um arquivo lá dentro, ele converta, ou que ele exporte, né, se for um, no caso um projeto, eu posso jogar esse meu arquivo aqui na, na pasta que eu vou selecionar, então eu teria que escolher uma pasta para ele, e assim que a, um arquivo, o, o Adobe Media Encoder detectar que tem um arquivo lá dentro, ele vai exportar para você e vai fazer o encode de acordo com o formato que você especificou. Mas eu vou deixar isso para poder mostrar mais para o final. No próximo vídeo, eu vou entrar nessa categoria dos do presets em si e explicar todos esses menus que você vê aqui dentro com o máximo de detalhe que eu conseguir. Olá, dando continuidade então ao guia do MIDI encoder. Eu mostrei no primeiro vídeo como funciona esse painel inicial eu vou então agora entrar no, nos presets para poder mostrar a janela de como que vai te uh, dar as opções de como você vai fazer a sua, o seu export ou o seu encode então a primeira janela que eu vejo aqui dentro chama source e a segunda output o principal do source é ver o seu vídeo original então seja um vídeo que você está convertendo, seja um projeto do Premiere ou do After que você está exportando, no Source você vê o que você tem disponível. Aqui em cima então eu tenho uma, uma ferramenta de crop, essa ferramenta de crop é justamente, se eu quiser fazer um corte no vídeo, então somente na hora de exportar o vídeo eu vou estar fazendo um crop dele, o que é uma opção que eu tenho. Eu tenho então como por número configurar, essas bordas. Então tá aqui as opções. E eu tenho como também forçar a proporção nessa minha máscara. Então por exemplo eu estou usando aqui None. Porque eu fiz um formato que eu fiz aqui no olho. Se eu quiser fazer um formato específico. Eu posso então fechar aqui um, um, a, o que a gente chama de aspecto. Então ele tem agora um 16 por 9. E eu posso aqui simplesmente mover a minha, a minha máscara. E obviamente se eu tentar aumentar agora. Ele só aumenta proporcional porque eu estou usando essa máscara de 16 por 9 e obviamente isso é representado no meu, na minha saída, então se eu olhar no Output agora eu estou com a opção de Scale to Fit se eu, ele está fazendo o preview se eu mover aqui o meu meu mouse ele tem que fazer as opções, então está aqui Scale to Fit então Scale, assim que eu alterei aqui dentro ele mostrou, então repara a diferença entre o meu Source e o meu Output. Então assim que eu mudei para Output, ele mostra aqui então para mim o que eu tenho. As opções que eu tenho são as seguinte: Eu tenho Scale to Fit, eu tenho Scale to Fill, Stretch e Scale to Fit with Black Borders. Vamos lá então. Scale to Fit, ele está fazendo encaixar no meu vídeo de acordo com o formato que eu tenho na saída. Scale to Fill, ele vai também fazer algo parecido nesse formato, então calma aí, eu vou tirar desse formato e vou fazer um formato aqui bem estranho, digamos que eu queira só esse trecho então estou usando o meu crop, vou estar no meu output botar um scale to, fill, scale to fit, então repara que o scale to fit ele está usando a proporção que eu tenho aqui dentro e botando o meu vídeo, ou seja, como ele diz, to fit ou seja, o meu vídeo vai encaixar nesse meu formato aqui dentro se eu mudar para scale to fill, ele vai fazer. Ele vai dar um scale no meu vídeo, ou seja, meu vídeo foi ampliado, ou seja, eu perdi um pouco dessas laterais, mas por outro lado ele preencheu o meu vídeo inteiro usando esse aspecto. Se eu usar a opção Stretch to Fill, ele vai espremer o meu vídeo, ou seja, ele está usando as duas laterais e a altura também para poder preencher o meu vídeo. Então nesse caso aqui, como eu fiz o meu original, era um formato muito horizontal, ele teve que espremer o vídeo. E na última opção, ele vai dar um scale to fit, mas vai manter as bordas pretas. Então foi o que ele fez. Ele pegou o meu vídeo, repare que o tamanho é exatamente o mesmo, mas ele botou aqui dentro desse formato, e manteve as bordas escuras em volta. Então se eu quiser remover se eu quiser remover esse meu crop, eu só preciso vir aqui dentro, desfazer o crop. Quando eu voltar no Output, ele está com a minha tela completa. Aqui embaixo, eu tenho as opções de timecode, marcar entrada e saída e a, o aspect ratio. Então vamos lá. Esse meu vídeo da GoPro, repara que ele começa em 15 horas. Então, ele está me mostrando aqui que o meu vídeo começa em 15 horas, vai até 15h44 num total de 1 um minuto de vídeo e 17 frames. Se eu quiser reduzir essa duração, por exemplo, eu quero pegar apenas o trecho que um dos carros está passando, eu posso, mesmo depois de ter selecionado toda a minha timeline, depois de ter feito todo o meu trabalho, eu posso vir aqui e marcar a entrada, ou também arrastando, posso marcar a saída, então repare que o meu, a minha duração está alterando, eu também posso usar o atalho I e O, eu também posso marcar a entrada, e saída. Então repare que assim que eu fiz isso, ele mudou aqui para customizado, porque eu estou selecionando a minha saída, a duração dela customizada. Se eu botar o clipe inteiro, ele volta a ficar o clipe inteiro. Se eu estiver exportando do Premiere ou do After Effects, ele vai me dar uma terceira opção que chama usando a área de trabalho. Então se eu voltar para Custom, ele vai mostrar, ele vai exportar apenas a seleção que eu fiz. Com o botão direito aqui eu não tenho opção nenhuma, então eu não tenho mais o que fazer. O que eu posso fazer aqui no caso, se eu estiver exportando para um formato muito diferente, né, um aspecto muito diferente, ele tem a opção aqui também de mostrar a correção de aspecto, que não é o caso desse vídeo. Passando para as opções de exportação, eu tenho então um painel parecido com esse painel aqui inicial, onde eu posso escolher primeiramente o formato, e depois escolher o preset habilitado para esse formato. Então repara que mesmo os presets customizados que eu criei aparecem aqui dentro. Então se eu vier no caso do QuickTime, que eu também tenho um preset específico para ele, ele me mostra aqui em separado o preset que eu criei usando o QuickTime. Óbvio que você vai reparar também, que dependendo do preset ou do formato que eu escolher, essas opções aqui de baixo mudam. Então, por exemplo, o H264 eu tenho muito mais abas, porque ele vai me dar muito mais opções do que eu tenho, por exemplo, se eu pegar uma sequência PNG, ou se eu pegar apenas um arquivo de, de, de vídeo, né, um arquivo de texto, ou se eu pegar também só um arquivo de áudio. Então o, essas opções vão variar. Eu vou tentar mostrar o máximo possível usando um dos formatos mais usados mas o, você tem como pegar pela referência do programa, vindo pelo help, você tem o, o help do Adobe Media Encoder, você pode procurar mais opções por lá, além de, do Google, Wikipedia, outros recursos, onde você pode procurar mais informação. Então, dando um resumo rápido sobre essa área, eu tenho então o formato, eu tenho o preset, que eu também posso por aqui salvar, ou importar um preset, ou deletar um preset que eu, tenha, que eu esteja usando, eu posso criar um comentário, que é o caso do formato que eu estava usando aqui na h 264 do YouTube, ele já vem com um comentário para mim, então eu posso também alterar aqui dentro, e obviamente, eu, a partir do momento que eu fizer uma alteração nesse preset, ele volta a ser um preset customizado. Eu posso por aqui selecionar a minha saída, então repare que eu estou jogando essa minha saída na minha, na minha pasta, no caso ele vai para a pasta automática, automaticamente ele vai para a pasta onde está o meu arquivo original, mas eu também posso mudar isso. Ele me dá a opção de exportar vídeo e áudio, ou eu posso selecionar apenas uma das opções, então só vídeo ou só áudio. A partir do momento que eu altero essa opção, ele me muda aqui dentro. E o sumário nada mais é do que isso. É um sumário dizendo o como é o meu vídeo original e o que está acontecendo com o meu vídeo na minha saída. Essa parte aqui vai ser um vídeo separado, então eu vou passar isso aqui tudo direto e vou aqui para o final. A opção que ele tem... Usar máximo Render Quality, ou seja, isso aqui não significa que o seu vídeo vai ficar melhor. Essa, essa opção aqui é ideal para, no meu caso, que eu uso muito. No caso dos meus vídeos do YouTube, ele grava no formato que é o formato da minha tela inteira, que é o um formato, obviamente, maior que 1920x1080, que seria esse caso aqui também desse meu vídeo. Então eu tenho um vídeo que tá, foi gravado em 3.800 e eu quero exportar ele em 1920, ou seja, ele tem um escalonamento, ele tem uma redução do tamanho que também poderia ser um aumento do tamanho então para essa opção aqui dentro é o ideal quando tem alteração do tamanho mas obviamente como ele diz aqui na dica ele também vai aumentar o tempo de encode. mas uh, acredite eu fiz os testes e a diferença é bem significativa a segunda opção aqui embaixo é usar frame blending então no caso desse meu vídeo aqui repara que a saída do frame, dos frames por segundo, é exatamente a mesma do, do frame inicial. Então, no caso desse vídeo, eu não precisaria dessa opção selecionada, porque ele vai, não precisa criar uma suavização, ou seja, ele não precisa interpolar os frames que foram criados originalmente para a saída nova. Então, eu não precisaria dessa saída, mas no meu preset do YouTube está selecionado, porque é normal o meu, YouTube, o meu vídeo gravar em 60 quadros por segundo ou às vezes na GoPro também, ela grava em 60 quadros por segundo, e eu quero conformar isso, ou seja, transformar em 25, ou 24 quadros por segundo, ou 30 frames por segundo, dependendo do local que eu vou dar a saída. E por último aqui, que nesse meu caso está desabilitado, ele chama de usar preview. Usar preview vai ser habilitado principalmente quando você usa arquivo de Premiere, ele, se você fez um render para poder ter preview no Premiere, é, impo, é interessante você testar, essa opção de usar preview. Mas eu não recomendo usar, eu sempre prefiro usar, uh, que eu, eu sempre prefiro que o Adobe Media Encoder crie os, os presets do zero. Então criando, os presets, criando o preview do zero, eu não vou ter bug nenhum. Então eu já reparei alguns bugs que acontecem, principalmente se você estiver escalonando a imagem, você pode ter algum problema, ou às vezes com efeito, então eu realmente não recomendo muito usar o preview, mas é fato que se você tiver um preview já gerado no Premiere, e usar essa opção aqui dentro a sua exportação vai ser bem mais rápida por último, então ele marca aqui o tamanho do vídeo obviamente o tamanho do vídeo vai variar do formato que você está usando do preset que você está usando e das opções aqui dentro então às vezes simplesmente alterar o bitrate né, já vai alterar também o tamanho estimado mas a gente vai ver isso aqui com mais detalhe nos próximos vídeos e por último, na, nessa opção aqui dentro eu vou falar um pouco de metadata, mas eu vou passar bem rápido porque isso aqui pode ser muito mais muito complicado. Então basicamente o que eu quero mostrar é o seguinte. Eu tenho aqui algumas opções na metadata. Né? Então a metadata nada mais é do que uma informação sobre o arquivo, eu posso ter aqui, como você pode ver, um número quase que infinito de informações sobre os arquivos. Mas o que eu quero mostrar como exemplo é o seguinte. Eu peguei esse arquivo aqui dentro, então eu tenho esse meu arquivo da GoPro. Repara que ele não tem informação nenhuma aqui de palavra-chave, ou como título, ou como autor, nada disso. Então eu vou criar aqui o nome de autor, fui eu que fiz esse vídeo, vou botar meu nome. Posso botar uma data se eu quiser, vou chutar aqui uma data qualquer, botar aqui 1 um do 1 de 2001. Não foi essa data, mas só para não perder muito tempo. botar aqui, teste GoPro em Londres. Isso foi uma descrição. Aqui nas palavras-chave, então, eu vou botar. GoPro, separar por vírgula, Londres, separar por vírgula, botar carro, tudo que tem na, na, na lista. Né? Tudo que aparece na imagem é de modo geral. É legal você botar nublado, nuvens, e por aí vai. Posso botar também um título, eu vou chamar o teste gopro, e o nome do arquivo é uh, 151, vou botar teste gopro 151. Se quiser especificar o tipo, posso especificar, mas eu não vou perder tempo com isso. Dei um ok, vou dar um ok aqui também com o é SH264, eu não quero perder tempo com áudio, então eu não vou exportar sem áudio, e vou dar, vou deletar esses outros codecs todos, também para não perder muito tempo, e vou salvar apenas esse e vou dar um export ele falhou aqui, se ele falhou, ele vai dar um erro e vai dizer para você teoricamente qual o erro, aqui no caso ele não sabe qual o erro que foi vamos tentar descobrir o que foi, eu vou simplesmente então duplicar esse, essa saída pegando meu preset padrão então dupliquei ele aqui de novo vou de lá de novo, só vou alterar minha metadata e repara que ele salvou o meu arquivo de metadata ali dentro. Dei um ok e vou exportar. Ele acabou de exportar o meu vídeo. Uma vez dentro, eu dentro do Premiere, eu vou buscar o, meu, o arquivo que eu acabei de exportar. Eu sei que ele está no meu desktop. Então aqui são os meus arquivos. Vou, vou clicar com o botão direito. E pedir para importar todos eles apareceram aqui. Então eu tenho nos meus arquivos, vou botar aqui separado, eu tenho então os arquivos que eu criei na, no export do MIDI encoder, que é esse aqui, e tenho os arquivos originais da minha GoPro. Se eu vier aqui então agora na busca e digitar por exemplo a palavra carro, eu começo digitando a palavra carro e no que eu cheguei num ponto onde eu só tenho esse objeto aqui, usando a metadata, deixa eu buscar aqui então a metadata, vou abrir lá de novo meu Dublin Core, e eu tenho ali dentro a palavra carro. Então, assim que eu, no momento que eu chegar aqui, em algum ponto que eu tenha uma coincidência, ou seja, todos esses arquivos aqui tem CA junto, mas apenas esse tem a palavra carro. Então, no que eu cheguei nesse ponto aqui da palavra ele já acha. Então, se eu procurar, por exemplo, agora por nublado, eu cheguei no nu, ele já tem aqui dentro a palavra. Se eu chegar em Londres, então, L O, mesma coisa. Ele só achou isso aqui. O que pode acontecer é, dependendo da palavra que você procurar, então, por exemplo, se eu procurar pelo meu nome, eu provavelmente vou achar em todos os arquivos, ou porque esse arquivo aqui tem em algum lugar dele a informação do meu nome, que veio da câmera, ou talvez ele esteja pegando pelo file path, pegando o meu nome, porque é o nome do usuário da, do caminho que está sendo onde está onde foi armazenado o vídeo. Então por isso que é importante você ter essas palavras chave Então uma vez você tem uma palavra-chave, vai ser uma palavra única para cada um dos vídeos que você criou. Então se você tiver um monte de vídeo, né? então até pelo por exemplo aqui dentro tem a descrição chamada teste. Se eu digitar aqui teste ele provavelmente vai achar só esse vídeo também porque foi uma das palavras-chave você vê, não é uma palavra-chave né, em si mas está como título e está como descrição então ele também vai achar isso aqui então se você tiver vários arquivos digamos 50, 100, 200 e você não quiser ficar perdendo tempo olhando um por um ou desse modo, né, ou para quem já viu o tutorial do Premiere nesse modo aqui que eu posso também ficar procurando um por um eu tenho como fazer um filtro e fazendo um filtro, mesmo tendo dois arquivos parecidos, eu tenho como saber qual é exatamente o arquivo que eu estou procurando. Então fique ligado no, no tutorial, na próxima parte eu vou detalhar então cada, um dos, cada uma das etapas, cada uma daquelas abas do Adobe Media Encoder. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e obrigado por assistir.